Obrigados a todos bem-vindos à continuação do tutorial acerca da equalização e do plugin do Voxen, da Voxango Span. Quem não assistiu à primeira parte do tutorial poderá clicar nesta zona do vídeo e ter acesso ao mesmo. Vamos recordar os sons com que estávamos a trabalhar inicialmente. Se clicarmos na faixa do Span Podemos ter acesso ao mesmo, vamos tirar os overlay, os underlays que tínhamos definido e fazer solo a cada um dos elementos, ou seja, este é o espectro de frequências do nosso kick o nosso baixo o nosso segundo baixo Tem este aspecto e o som Shifted, que é um som que tem frequências mais altas, para complementar um pouco o conjunto. Vamos nos centrar inicialmente no kick e no nosso baixo. Para isso vamos ao grupo 1, onde temos o nosso key, aqui vamos escolher como underlay o nosso baixo. E agora podemos comparar ambas as frequências de ambos os sons. Uma boa prática é virmos à opção key e mapear cada um dos equalizadores o botão ON, OFF para a mesma tecla. Neste caso eu vou escolher a tecla A. Eu vou apagar os mapeamentos restantes que tinha aqui, para a tecla A. Tecla A, One-off do, do equalizador do baixo 1, um. tecla a para One-off do equalizador do baixo 2, e para o som shifted o A também. Isto permite-me que com uma tecla só eu possa ativar ou desativar os equalizadores que estão associados a cada uma das faixas, para poder ir tendo uma percepção maior do que a equalização está a fazer ao som. Centrando-me única e exclusivamente no baixo e no kick, que é o que eu estou a ouvir neste preciso momento, eu posso ver que são sons que estão a, a picar em frequências muito próximas, mas com alguma distância, portanto isto poderia não ser propriamente um problema em termos de equalização, mas se eu quiser definir um pouco melhor o som, eu posso dar mais protagonismo ao baixo nesta secção, dos 120, 130 Hz ou seja vir aqui aos 120 Hz vamos supor e dar-lhe um pouco de ganho de 2, 3 dB nunca mais do que isto controlar o Q, o Q no fundo o que vai fazer é, é controlar a forma como esta equalização vai afetar as frequências próximas e agora podemos ver que eu já tenho o gráfico do baixo um pouco mais definido em relação ao kick. Se eu utilizar a tecla A para desativar a, para desativar a equalização eu posso ver a forma como isso se está a traduzir em termos do meu som. Algo que poderia fazer também seria reduzir no kick as frequências que Aumentei ligeiramente no baixo, ou seja, na ordem dos 120 Hz eu poderia baixar também na ordem dos 2 decibéis, dois decibéis e meio, e controlar um pouco que o tamanho. Com, sem equalização, e com equalização. Algo que muitas das vezes é esquecido é dar ênfase ao kick nas frequências mais altas, neste caso entre os 3 e os 4 kHz a maior parte das pessoas preocupam-se em dar ênfase ao pico do kick mas se nós dermos algum ênfase nestas frequências vamos ter uma melhoria substancial vamos pôr 3,5 kHz e dar-lhe um ganho de 2 dB controlar o Q e ouvir agora sem equalização e com equalização eu vejo que o que está ligeiramente mais baixo em termos de decibéis do que o do que o do que o baixo um Portanto, eu posso ver ao kick e dar-lhe também um pouco de ganho nesse, nessa mesma zona de frequências onde ele está a picar, neste caso nos 80 Hz. Para isso, eu posso ativar a, a, a banda 2, meter 80 Hz para a mesma e dar-lhe um pouco de ganho nesta zona, até aos 2 dB e meio. Nunca exagerar nestes valores, apesar de aqui não ser muito significativo a alteração que está a ser feita mas conseguimos ver através do gráfico que o que está a sobrepor-se um pouco mais podemos lhe aumentar também um pouco o volume e sim temos um pico do kick que está a sobressair em relação ao pico do baixo mas que pode ser demasiado por isso vamos deixar nos menos 11 há aqui uma frequência do baixo na ordem dos 250 Hz que poderia ser interessante de dar-lhe mais algum protagonismo mas como temos outros baixos para trabalhar em conjunto com o mesmo não lhes vamos mexer para já Vamos nos centrar agora no segundo baixo, fazer-lhe o solo com o nosso segundo baixo e meter-lhe o underlay do segundo baixo. Podemos ver que o segundo baixo é um baixo que tem bastantes frequências subgraves, mas que não são significativas para o tipo de som que estamos a ouvir. Por isso, se fizermos o roll-off das frequências, vamos ver a linha do baixo a cair e não vamos notar uma diferença significativa no som estando assim a libertar bastante energia sonora nesta zona do espectro de frequências. Há aqui um, um ligeiro pico ao qual poderíamos dar um pouco mais de ênfase na ordem dos 800-900 Hz. Vamos experimentar para ver como, como fica. Os 850 para fazermos uma média. Dar-lhe um pouco de ganho, dois decibais, e meio, controlar um pouco o que e ver a diferença com a equalização e sem equalização sem equalização. com a equalização. Este baixo aqui também tem algumas frequências mais altas que podem ser eliminadas através da banda 8 vamos definir lá assim e cortar ligeiramente e tentar perceber quando é que o som realmente se altera Aqui já estamos a ir para além dos limites. Se deixarmos mais ou menos aqui nesta zona. Vamos ficar com mais energia sonora para explorar, para outros sons. E vamos voltar a ouvir com equalização e sem equalização. Sem equalização. com a equalização. Podemos ver as frequências graves do baixo 2 a desaparecerem o som shift é um som essencialmente médio o qual nós podemos fazer o roll off das frequências tanto nas frequências altas como nas baixas definir um low pass para as frequências altas sem equalização e com equalização Estas poderiam não ser as, as decisões mais corretas de tomar, no entanto servem apenas como uma forma demonstrativa de como podemos utilizar o SPAN para, to, para tomar decisões mais objetivas em termos de equalização. Algo que ficou prometido também no primeiro tutorial foi como utilizar o SPAN para analisar mais do que quatro faixas em Stereo. Para isso vamos ao Routing, para iniciarmos uma nova programação interna dentro do SPAN para a entrada do primeiro canal estéreo, vamos, para a esquerda vamos escolher A. Para a entrada direita vamos escolher a fonte B. Para a segunda entrada, entrada esquerda, C, D, E, F, G, H. Em Grupo Assignments, vamos deixar 1, 2, 3, 4 para as fontes A, B, C, D. Para as restantes teríamos que definir 5, 6, 7 e 8. E podemos ver agora aqui nesta zona dos grupos que já temos 8 grupos, ou seja, 8 fontes sonoras que vamos poder analisar em simultâneo dentro do Span. Para as saídas de áudio do próprio span, vamos definir exatamente o mesmo que definimos no input routing, ou seja, para a saída 1 a fonte A, para a saída 2 a fonte B, C, D e assim sucessivamente. Neste caso eu vou utilizar única e simplesmente os sons que já temos definidos. No entanto, eu poderia ter aqui mais 4 sons definidos uh, e, e poder analisar ambos em simultâneo. Neste caso, como estou a utilizar apenas 4 sons, eu vou precisar um, aqui, simplesmente da saída do Span, da faixa principal e da segunda faixa. Já vamos verificar porquê. Porque no Audio tool eu vou escolher tracking no Kick, como já estava antes. No base eu vou escolher Tracking novamente. Agora se eu ouvir ambos os sons, eu não tenho a possibilidade de diferenciar as ondas. Porquê? Porque estão a ser enviados ambos para o mesmo canal. Para isso eu preciso de os definir em termos de esquerda e direita. Para isso vou utilizar a panorâmica, ou seja, mandar o kick para o canal esquerdo, e o baixo para o canal direito. Vou fazer o mesmo com os restantes sons e definir no baixo 2 a entrada 3-4 do Span e para o Shifted a entrada 3-4 do Span uma vai entrar para o canal esquerdo outra vai entrar para o canal direito ficando com o par 5-6 e o par 78 8 do spans disponíveis para poder analisar outros sons. E se vier verificar agora, cada um dos grupos, retirando os underlays, eu posso ver que os primeiros 4 grupos estão ocupados com os sons que existiam originalmente, e fico com mais 4 grupos que poderiam estar associados a outros sons que me interessasse analisar em termos de, do, do espectro de frequências para tomar decisões de equalização e por hoje é tudo espero que o tutorial tenha sido proveitoso para vocês Não se esqueçam de assinar o meu canal no YouTube, a minha página no Facebook, Twitter, o meu blog no Tumblr e a página da 100% DJ 365 dias ao ritmo da noite. Desde já agradecido por terem assistido ao tutorial, boas produções a todos e e até o próximo tutorial.